Olá! Seja bem-vindo ao curso de Eletrostática. Eu sou o professor Flávio Elias e estou aqui à sua disposição. Primeiramente, quero falar para vocês o cronograma do curso. Nós vamos aprender carga elétrica, princípio da conservação das cargas elétricas, condutores e isolantes, processos de eletrização e máquinas eletrostáticas. Mas o que é eletrostática? É a parte da física que estuda as cargas elétricas paradas, as cargas elétricas em repouso. Tudo começou com talhos de mileto, quando o mesmo descobriu que uma substância chamada âmbar, depois de atritado, conseguia aí atrair palhas, papéis, etc. Nós vamos descobrir o porquê dessa atração. Para isso, nós temos que ter uma noção básica do átomo. O que vocês têm que saber é o seguinte, que toda matéria é constituída por átomos. Tá? Nós somos constituídos por átomos, pedra, papel... Plástico, tudo é construído por átomo. E aqui, na simulação, encontra o um modelo simplificado do átomo. Nós temos o núcleo atômico. Dentro do núcleo atômico tem os nêutrons e os prótons. Em torno do núcleo tem a eletrosfera. Em torno da eletrosfera orbitam os elétrons. Toda a massa do átomo, gente, se encontra aí no núcleo atômico, tá? O elétron tem uma massa, mas acaba que sendo insignificante. Então, é o seguinte, ó, os prótons e os nêutrons possuem massas iguais, enquanto os elétrons, a massa do elétron é duas mil vezes menor que a de um próton. Por isso que acaba sendo insignificante a massa do elétron. Os elétrons eles possuem uma característica de ser negativos, tá? eles possuem cargas negativas, os prótons possuem cargas positivas e os nêutrons não possuem cargas. Mas o que é carga elétrica? Carga elétrica nada mais é que a interação entre prótons e elétrons. Nós vimos que os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Essa interação não é manifestada pelos nêutrons. Ou seja, nêutron não tem carga elétrica, então não tem como ocorrer essa interação. Através de um experimento, foi possível determinar o valor aí dessa carga elétrica. O valor da carga elétrica, que é representado por e minúsculo, é igual a 1,6 vezes 10 elevado a 19. E pelo Sistema Internacional de Medida, a carga elétrica é representada por Coulomb, C maiúsculo. Então, é o seguinte, se for uma carga elétrica negativa, ou seja, uma carga elétrica do elétron, o valor dessa carga elementar vai ser menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, que também pode ser representado por menos E. Agora, se essa carga elétrica for positiva, ou seja, se essa carga elétrica for do próton, vai ser igual a mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E também pode ser representado e por mais E, tá ok? Então, não se esqueça, ó, se a carga elétrica for do elétron, vai ser menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E se a carga elétrica for do próton, vai ser mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá ok? Isso vai ser muito importante na resolução aí dos exercícios. Vamos lá. Vamos falar agora sobre corpo eletricamente neutro. Isso ocorre quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, veja bem, eu tenho essa bexiga, ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Então, a bexiga está o quê? Eletricamente neutra, tá ok? Então, se o corpo estiver neutro, significa que ele possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, tá ok? Corpo eletricamente carregado. Nós temos duas situações de corpos carregados, tá, gente? Tem aí, no caso, os corpos carregados negativamente e os corpos carregados positivamente. Então, quando o um corpo vai estar carregado, gente? É o seguinte: o corpo vai estar carregado quando ele possuir elétrons ou prótons em excesso. Ou seja, se ele tiver prótons em excesso, ele vai estar carregado positivamente. E se ele tiver elétrons em excesso, ele vai estar carregado negativamente. Eu tenho uma bexiga aqui, e essa bexiga ela está neutra, tá ok? Ela possui ali, 4 elétrons e 4 prótons. Então, se essa bexiga ela perder elétrons, repara que no caso ele vai ficar ali com mais prótons, tá ok? A bexiga aqui, nesse caso, está com excesso de prótons, então, ela está carregada positivamente, e pode ser chamado de cátion ou íon positivo, tá ok? Uma coisa muito importante, gente, para um corpo ficar carregado positivamente, a única possibilidade que existe é dele perder elétrons, tá ok? São os elétrons que passam de um corpo para outro, tá? os prótons não. Então, nesse caso, a bexiga ela ficou carregada positivamente justamente porque ela perdeu elétrons, tá? Nesse segundo exemplo, a bexiga azul também está neutra. Repare que ela tem três prótons e três elétrons. Uma outra bexiga vai encostar nela e vai transferir elétrons para ela. Então, a bexiga azul, ela ganhou elétrons, ok? Então, se ela ganhou elétrons, repara que ela ficou agora com excesso de elétrons. Então, a bexiga está carregada negativamente e ela pode ser chamada de ânion ou íon negativo. Aqui eu vou repetir, tá? Para um corpo ficar negativo, ele tem que receber elétrons. Essa é a única possibilidade para o corpo aí ficar negativo. Vamos falar sobre lei de DoFi. O que é lei de DoFi? Toda interação entre as partículas obedece a essa lei, que é simples, gente. É o seguinte, ó, cargas elétricas de mesma espécie se repelem e de espécies diferentes se atraem. Vamos para os exemplos. Eu tenho aqui uma esfera carregada positivamente e um bastão. Vamos supor que o bastão... E a esfera estão carregados com cargas de mesma espécie. Nesse caso aqui, cargas positivas. Então, o que vai acontecer? Quando eu aproximo o bastão, a esfera se repele. Por que isso? Porque os dois corpos, tanto o bastão quanto a esfera, estão carregados positivamente. Eu vou mudar as cargas. Para que agora eu tenho aqui ó, uma esfera negativa e um bastão negativo. Quando eu aproximo o bastão da esfera, o que vai acontecer? A esfera se repele, justamente porque os dois estão carregados com cargas de mesma espécie, que nesse caso é negativa. O próximo exemplo, os corpos aqui estão carregados com cargas de espécies diferentes, cargas opostas. Então, eu peguei aqui um bastão, e esse bastão está carregado positivamente. Quando eu aproximo da esfera negativa, o que vai acontecer? A esfera ela vai se atrair. Justamente porque os corpos estão carregados com cargas de espécies diferentes, ok? Então, veja bem, ó, muito simples. Se os corpos tiverem cargas elétricas iguais, eles se repelem. Agora, se tiver cargas elétricas diferentes, eles se atraem, tá? Unidade natural da carga elétrica. Qualquer carga elétrica ela pode ser expressa da seguinte forma, que é Q é igual a N vezes E. Eu costumo chamar essa fórmula de quem não erra. A letra Q equivale à carga elétrica, e a unidade da carga elétrica é coulomb, é o C maiúsculo. A letra E representa a carga elementar e possui o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Só que eu tenho que tomar cuidado, tá? Se for próton, vai ser mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, se for elétron, vai ser menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Se for próton, positivo. Se for elétrons, negativo. O N é o número de prótons ou elétrons em excesso. O pessoal costuma errar muito aqui. Devido a isso, eu vou simular um exemplo. Repara aqui, ó, que nessa bexiga, eu tenho 8 elétrons e 2 prótons. O que estão em excesso não são os elétrons? Sim, para saber a quantidade de elétrons em excesso no corpo, é só pegar o valor da quantidade maior de carga elétrica e subtrair pelo valor da quantidade menor de carga elétrica. Então, como eu tenho mais elétrons, então, vou pegar 8 elétrons menos os 2 prótons. E quando eu faço essa subtração, eu acho o valor de elétrons em excesso, que são 6. Então, no lugar do N ali, se fosse um problema, enfim, eu colocaria 6, tá ok? Então, toma cuidado em relação a isso. N é o número de prótons ou elétrons em excesso. Toma cuidado! Pessoal, chegamos ao final da primeira aula do curso de eletrostática. Espero que todos tenham entendido os conceitos. Bom estudo a todos e até a próxima!